Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais uma vídeo-aula. Nessa vídeo-aula eu irei demonstrar para vocês como funciona um sistema linear programado em Python, tá? Bom, a gente sabe que no sistema linear existem algumas possíveis resoluções com Cramer, com é, escalonamento, mas a gente vai utilizar uma biblioteca, no caso já vai resolver todo o nosso problema, chamado NumPy, Tá? É, essa biblioteca ela tem a capacidade de resolver esse sistema, então a gente só basta colocar o sistema que ele te resolve. É, Para isso, então, vamos começar. Né? O Python, no caso, qual versão eu estou utilizando? É a versão 3.6. Tá? Então, vamos lá, a gente vai criar então, um arquivo. É, aqui dentro, eu vou importar então, essa biblioteca. Import numpy as np. Então estou dando o nome leva essa biblioteca para NP, tá? E bom, essa aqui vai ser a minha equação letra A. E essa aqui vai ser a minha equação letra B. Certo? Eu estou resolvendo no canto direito, tá, com Cramer e com escalonamento, essa equação, para ficar mais visualizável qual vai ser o nosso resultado. Mas lembrando, a gente vai chegar no mesmo resultado, tá, de um jeito muito mais simples também. Bom, para resolver essa equação, então eu só vou criar uma nova variável chamada equação AB. Tá, no caso, eu vou juntar essas duas equações. Ela vai ser igual a np.array. Onde eu estarei passando os valores pertencentes ao x e y da equação A e da equação B. Certo? Então, aqui na equação A, o x é pertencente a 1, o y é pertencente a 1. Esse daqui vai ser o resultado, no caso a gente vai... Né, definir posteriormente, o 3x pertence ao 3, o y ao 1. Tá? Então, essa aqui é a nossa equação. Essa equação ela foi jogada dentro de um array, que é uma matriz de dados. Tá? E aqui é o nosso resultado, ou seja, o nosso 1 e o nosso 5 das duas equações. Né? Então, np array a gente também coloca dentro de uma lista de dados 1 tá? um e 5 e bom para resolver isso daqui tá a gente só precisa mostrar, mostrar uh, utilizando uma função é, só para deixar bem claro né a gente utiliza da forma mais correta possível, o x sempre primeiro e o y depois. Então, resultado é dado por essa resolução NP. .lin -alg, ou seja, linear solve para resolver. A gente passa a equação AB e passamos também o resultado. Tá? Então, é assim que ficou o nosso programa, bem simples. né? Basta, então, a gente executar. E está aí, ele nos retorna. Tá? O x pertencente a 2 e o y pertencente a menos 1. Então, essa daqui é uma equação linear algébrica. Né? Eu espero que você tenha gostado. Não se esqueça de se inscrever no meu canal, deixar um joinha que me ajuda bastante. Abraço e até o próximo vídeo.